Quer crescer na empresa que você trabalha? Ser promovido, ganhar mais, atingir um cargo de gerência, diretoria? Mas o que os donos de uma empresa ou os líderes da empresa acham importante na hora de promover um colaborador? Do que eles olham? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar a minha visão, hoje eu tenho uma empresa com mais de 50 colaboradores e qual é o critério fundamental que eu utilizo para promover um funcionário? Olá, meu nome é Polozzi, sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, conquistando a vida plena que você merece. Vamos lá, eu vou mostrar para você então o que é importante para você ser promovido na visão de um dono de empresa. Quando eu comecei minha vida e eu era colaborador, eu trabalhava numa empresa que fazia aplicativos para celular, isso já tem seis anos, seis anos e meio, eu trabalhava nessa empresa, eu não conseguia crescer, eu não conseguia evoluir, eu não entendi o que eu precisava fazer para ser promovido, para ganhar bem. E eu comecei a perceber alguns costumes que eu tinha, o que eu fazia no meu dia a dia que me atrapalhava de ser promovido, de ser escolhido para um cargo de gerência, para um cargo de liderança. E se você estiver agindo dessa forma também, como eu agia nessa empresa, é exatamente o que está te atrapalhando de ter sucesso na sua carreira. E tem um fator muito importante que você vai começar a observar a partir desse vídeo para você conseguir ter sucesso na sua carreira, que é uma questão de mentalidade é mudar algo na tua mentalidade, na tua crença, na forma de ver uma empresa. Como eu pude sair de uma pessoa que não conseguia ter sucesso na carreira não conseguia ser promovido para se tornar um empresário com mais de 50 colaboradores com a minha empresa indo para todo o brasil dando treinamento em todo o brasil transformando milhares de pessoas todos os anos e aí tiveram mudanças fundamentais para que isso acontecesse durante esse trajeto de seis anos e meio onde eu pude mudar completamente a minha vida e os meus resultados eu aprendi muitas ferramentas e principalmente formas de pensar que fizeram com que eu crescesse e agora é o que eu tenho ensinado as pessoas as pessoas a crescerem na carreira também por conta dessa nova mentalidade agora se você quer crescer uma coisa que você tem que ser especialista é em resolver problemas você quer ser promovido você quer se destacar então você tem que gostar de problemas aquelas pessoas que ganham mais dentro de uma empresa que são mais reconhecidas são as que resolvem os maiores problemas que a empresa tem mas Polose, por que isso é importante porque o que uma empresa mais tem são problemas a empresa tem problema de liderança, tem problema de produto, às vezes o produto não é legal, o cliente reclama na entrega do serviço. Tem problema de marketing, faz o marketing errado ou não consegue atingir os clientes da forma como gostaria. Tem problema de processos, às vezes os processos não funcionam ou são muito lentos, ocupam muito tempo. Pessoas perdendo oportunidade, jogando dinheiro fora. Ou seja, o que mais existe numa empresa são problemas. Agora, aquelas pessoas que não crescem, profissionais medíocres, que não são promovidos, o que eles fazem quando chega um problema na mão dele? Ele chuta, ele fala assim, isso aqui não é problema meu, então tem alguma coisa na empresa vamos pegar um caso simples pra você entender tem uma copiadora e estão gastando muito papel na copiadora um profissional medíocre, ele olha e fala assim ah, isso não é problema meu, a empresa que se dane é o dono da empresa que ganha muito, ele que pague isso, agora, a pessoa que tem uma mentalidade diferente, ela vai pegar aquele problema e vai trazer uma solução, ela vai buscar uma forma de otimizar ela fala, peraí, deixa eu ver se é necessário realmente usar tudo isso de impressão e esse monte de papel aqui que está sendo jogado fora, a pessoa traz uma solução para resolver os problemas que a empresa tem. Deixa eu trazer outro exemplo simples para você entender na empresa, na Polose, a gente tava com um problema de custo de copinho descartável e teve um colaborador que falou assim olha, por que que ao invés da gente ficar dando copinho descartável e tendo custo com isso, e o que é pior ainda prejudicando o meio ambiente por que que a gente não dá uma garrafinha uma shakeira para todo mundo ter a sua, e aí cada um guarda a sua cada um usa a sua shakeira para beber água poxa isso foi uma solução agora o profissional mediu que não quer saber a ah, que se dane está gastando dinheiro isso não é problema meu então a primeira coisa que você tem que fazer é ver problemas como oportunidades se existem problemas no seu setor onde você trabalha se existem problemas na empresa certamente existem são oportunidades disfarçadas para você trazer solução e quando você traz solução e essa solução aumenta os ganhos da empresa o fator aumenta lucro diminui tempo com o processo porque às vezes o, o processo lá fazer o passo a passo de uma determinada tarefa levava muito tempo e aí, às vezes você traz uma solução que encurta esse passo a passo e ganha muito tempo que uma pessoa gastava quatro horas para fazer ela começa a fazer em uma você trouxe uma solução então começa a ficar de olho nos problemas aí quanto maior o problema mais você ganha vou trazer um exemplo de um problema maior as empresas elas precisam aprender hoje a fazer marketing digital as empresas que fazem marketing digital se destacam e esse é um grande problema porque poucas pessoas sabem fazer isso então na sua empresa se você vai se capacitar buscar conhecimento para conseguir estratégias trazer estratégias de marketing digital para aumentar o número de clientes para conseguir aumentar o número de vendas você resolveu um problema muito grande da empresa isso está diretamente ligado ao faturamento ao quanto a empresa ganha e se você resolver esse problema você vai poder falar assim olha olha essa estratégia nova que eu trouxe esse conhecimento esse aprendizado isso fez com que a empresa ganhasse mais vender mais, aumentasse o lucro, aí você consegue falar assim, bom, agora eu quero o meu reconhecimento, eu quero o meu retorno, porque você resolveu um grande problema. E aí você vê por que que um diretor ganha muito e um estagiário ganha menos. Porque um estagiário que tá iniciando, ele faz o que? Tarefas repetitivas, ele tem um conhecimento técnico e é passado uma tarefa repetitiva para ele fazer, e ele usa esse conhecimento técnico. Então o problema que ele resolve é menor, porque ele tem um conhecimento, então vamos lá, vamos pegar um estagiário que ele tem que ficar alimentando uma planilha, com informações. Ele entra no relatório, pega os números lá do que de vendas, o que aconteceu e fica alimentando uma planilha. E ele gasta a maior parte do tempo dele fazendo isso. Esse é o problema que ele resolve: é alimentar uma planilha com informações. E por isso que ele ganha menos. Porque para resolver um problema desse, para fazer esse trabalho, eu não preciso pensar muito. É só repetir aquela tarefa. E o que eu preciso ter no máximo ali é um conhecimento de Excel, de planilha, que às vezes não é nem tanto conhecimento assim, é copiar e colar. E por isso ele ganhar menos agora pega um diretor de uma empresa ele tem que tomar decisões resolver problemas assim ó pra onde a empresa vai eu vou fazer uma mudança aqui no posicionamento da empresa vou cobrar mais caro nesse produto vou cobrar mais barato nesse produto aqui qual é a direção vamos criar esse novo serviço vamos atrair esses novos clientes e uma decisão errada que um diretor toma ele pode falir a empresa então o tamanho do problema que ele resolve ele tem que fazer a empresa faturar porque se a empresa não faturar não tiver ganho e lucro tem que demitir todo mundo então o problema é muito grande por isso que ele ganha muito mais agora o que vai fazer você conseguir resolver problemas maiores Popolose, eu tô no cargo aqui de analista ou eu ganho pouco na empresa que eu trabalho não consigo ser promovido você só vai conseguir observar os problemas ao seu redor se você adquirir novos conhecimentos porque os problemas que você resolve hoje eles são do tamanho que você é do conhecimento que você tem então uma pessoa que está numa empresa e ela não consegue resolver os problemas ver trazer soluções é porque ela não tem conhecimento, ela não tem estratégia na mente dela e ela nem percebe muitas vezes os problemas. Aí ela pega e chuta, ah, isso aqui não é problema meu. Então, a primeira coisa é parar de chutar problema e começar a pensar: peraí, como é que eu resolvo isso? Como é que eu trago uma solução para isso? Dessa forma eu já me diferencio. Agora, para eu crescer na carreira, eu tenho que resolver problemas maiores. Eu só vou conseguir resolver problemas maiores se eu estudar, se eu buscar novos conhecimentos, novas estratégias, ler livros constantemente, porque isso vai abrindo minha mente vai ampliando o meu conhecimento quando eu trabalhava naquela empresa há seis anos e meio e eu ganhava pouco e não conseguia crescer, é porque eu não fazia cursos, eu não fazia treinamentos, eu não estudava. Então eu não via como resolver os problemas daquela época. Agora, depois que eu comecei a fazer curso, ler, então hoje constantemente eu leio um livro por semana, ouço audiolivros, estou sempre aprendendo coisas novas. E a minha capacidade de resolver problemas aumentou muito. Então eu sou o dono da empresa e eu que digo quais são as estratégias, eu que falo para onde a empresa vai e o que precisa ser feito para aumentar os faturamentos, para aumentar lucro, para a gente conseguir impulsionar a nossa missão para o Brasil todo, que é transformar milhares de pessoas, fazer com que as pessoas tenham vida plena. E se eu não tivesse me capacitado, eu não conseguiria fazer isso. Se você quer crescer, então, primeira coisa, veja problemas como oportunidades. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. E a segunda é, aumente o seu nível de resolução de problemas. Comece a ler livros, fazer novos cursos, treinamentos, ouvir áudio, livros, podcast, tudo que vai ampliando o seu conhecimento, a sua capacidade de resolver problemas. E aí, quando você bate o olho, você pensa, você traz, cara, vamos fazer isso, essa é a solução. Quanto maior o problema, mais você ganha. Essa é a minha dica para você que quer crescer quando eu vou promover uma pessoa então é quantas soluções ela já trouxe para a empresa quantos problemas existiam e ela foi lá e trouxe uma solução que melhorou os resultados da empresa é isso e se essa pessoa está sempre resolvendo problemas ela tem muito valor porque ela traz a solução constantemente então na visão de um empreendedor na visão de um dono de uma empresa você vai ter valor quando você resolver problemas e quanto maior os problemas mais você ganha. O que, que você vai fazer então para não ficar só no conhecimento? Porque se ficar só em conhecimento, não tem resultado. Você vai fazer assim, ó, no seu dia a dia, fique atento. Coloca um lembrete para você, pode ser na tela do seu computador e coloca assim, ó, escreve essa frase: Problemas são oportunidades disfarçadas. Problemas são oportunidades e fique atento leia todos os dias essa frase e quando você começar a notar problemas na empresa no seu setor anote esses problemas e fique pensando numa solução leva para casa poxa como é que eu poderia resolver isso se você não sabe busca ajuda de alguém leve esse problema para outra pessoa fala olha tá vendo essa situação aqui como é que você resolveria alguém que é mais experiente que você um mentor talvez e aí pega a ideia daquela pessoa traz essa ideia para a empresa implementa convence as pessoas olha vamos fazer isso para resolver e vai anotando esses resultados. E aí, quando você tiver uma lista de resolução de problemas. E com os resultados, olha o que eu fiz, o quanto isso melhorou, faturamento, lucro, processos, produto. E aí você vai listando e depois você mostra para sua liderança. Tá vendo? Ó? Olha o resultado que eu entrego. E isso vai fazer com que você seja promovido. E não só isso, vai brilhar os olhos do dono da empresa. Você vai se destacar, você vai ser uma pessoa diferenciada. Faz isso então. Escreve lá, problemas são oportunidades e começa a anotar os problemas e trazer solução, que eu tenho certeza que você vai ser promovido fazendo isso. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa um like para eu saber que eu tô agregando valor para sua vida e aproveita e se inscreve no meu canal clica aí no botão vermelho inscrever-se e vai aparecer um sininho já clica no sininho também para ativar as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal e aproveita também e me segue no instagram coloca lá na busca polose vai estar tá polose oficial me segue porque lá eu compartilho o meu dia a dia nos stories minha família posto mais conteúdo de valor para você ter a vida plena que você merece. Então vai lá e me segue. Um forte abraço!